Olá pessoal, tudo bem com você? Miguel novamente aqui Olha pessoal, nesse vídeo eu vou estar novamente falando sobre o Volumão, Como já deixei no vídeo aqui Inclusive, eu vou deixar novamente aqui o, o site oficial Entendeu pessoal? E algumas pessoas perguntaram pra mim como é que seria o motivo Como é que seria utilizar ele E é isso que eu vou estar falando nesse vídeo Então fica comigo aí, porque eu tenho algumas dicas também pra dar sobre esse, sobre o Volumão ainda, ok? Veja bem, o volumão, pra quem tava na dúvida, que recebeu o e-mail É o seguinte Você usa ele... 15 minutos antes, geralmente você tem que passar ele, né, o gel, você passa o gel no pênis, claro, em uns 15 minutos antes você usa ele e vai para o abraço, entendeu? Coisa antes da relação, mas geralmente você passa ele, pouco, mas na relação você passa um pouco mais, aí você vai sentir, aí você vai para vai graça abraço, aí você vai para o abraço, entendeu? É muito bom. Ele é muito bom, viu gente? Quem quiser, quem quiser, quem estiver tendo problema de potência sexual, aquela coisa toda, é, que aumentar o pênis também, volta a repetir: o pênis não aumenta de 15 centímetros, é pouco centímetro, mas ele aumenta, mas ele vai ter a espessura e vai dilatar mais seu sangue, de modo que você vai demorar a ter o orgasmo. É o final das contas é isso. Se o problema se eu for isso, isso vai ser a função do gel volumão. Como eu falar também lá atrás, também gente, o gel volumão é o seguinte: ele tem registro na visa, é um produto 100% natural com ervas, ervas 100% natural, sintetizada. Entendeu? E tem também um detalhe também, gente, leva 10 dias para chegar, entendeu? 10 dias pra chegar o original. O falso, como diz lá no outro vídeo, não tem complicação nenhuma não. Aí é mais o original, leva 10 dias para chegar, entendeu? O tratamento indicado é exatamente o seguinte. O tratamento indicado que você tem que fazer é o seguinte. Você compra 3, potinho, 3, gel, gel, 3 potinhos de óvulo mão e você leva 6. É o melhor indicado pelo, pelo próprio fabricante, porque você vai ter para 6 meses, vai ter trabalho para seis meses após seis meses o seu produto seu você não vai precisar mais nem talvez nem que me comprar mais porque seus sangue os seus vasos dilataram e assim você pensa mais regressivo e você vai ter problema, nunca mais vai ter problema de né de gozar rápido esse é a função dele tá ok gente é isso que eu queria passar para vocês aqui entendeu e, e também eu falei né que eu volto a falar tem gente Anvisa, não visa não no mercado livre se comprou no mercado livre tome cuidado já falando do vídeo não como no Mercado Livre para não ter problema ok Viu, gente? Ó, essa era é uma das dúvidas que o pessoal deixou aí. Se você estiver continuando a deixar mais dúvidas, por favor, deixa embaixo aí que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Desculpa a demora, entendeu? E desculpa pelo vídeo também, tá ok? Essa era, essa era o que eu peguei pra, pra vocês e, os, e o link deixei aqui embaixo novamente aqui. Porque ó, se alguém tiver encontrado, eu deixei aqui embaixo, tá ok? Então, se vi, tamo juntos, tamo assim, viu? Fica com Deus e até a próxima, viu?